Olha é só galera, agora eu estou aqui na vinda Rômulo Maiorana Que fica aqui por causa do jornal Liberal Que quem fundou foi o... Os Maioranas, Romulo Maiorana Romulo Maiorana é o nome do cara E aqui à minha esquerda é o Bosque, Bosque Rodrigues Alves Grande e tem uma, uma conhecida que trabalha aí dentro Muitos pepinos pra resolver aí dentro. E também o pessoal pensa que aqui é depósito de animais, sabe? <risos> o pessoal pensa que é... Só porque é o bosque joga gato, joga... Macaco, jabutique, o pessoal não quer mais criar. Joga tudo pra ir pra dentro. E aí o pessoal lá dentro tem que se virar pra dar um jeito de alimentar todos os animais. Que não são poucos e que comem muito E a prefeitura não dá o... A, nível, a devida importância para distribuir recursos para comprar alimento para essas esses animais e aí fica um deus nos acuda né eu tô passando tempo um pouco do tempo aqui porque se eu for buscar Santa Motorlog Belém logo agora vou chegar muito cedo e vou esperar muito então dando um rolê aqui pela cidade aproveitar um, um gravar o um vídeo pra vocês e me distrai também, me desviste, né? Relaxa, dirigindo, gosto de dirigir moto. Aqui é um me Gusta, bem aqui, nessa esquina. Cara, vende cada atrocidade com a barriga da gente aí. Hein? Cada sorvete incrível, cara. Doce também. Taça. Tem banana Split, essas coisas, nossa. Tá... Eu costumo vir aí de vez em quando, tipo, quando eu vendo é só desastre. Tanto no bolso quanto na barriga. Não, mas é muito gostoso, cara. Vale a pena. Me gusta. Olha o negão da XRE. <risos> Ponto de alagamento em Belém do Pará. Vixe, mano. Tá horrível. Um Isso que é o ruim da moto, nem que nem que a gente queira ser... Queira andar devagar a gente consegue Quer ser rápido, aliás A gente quer ser lento mas não consegue Olha só a velocidade que eu tô, 20km por hora Não eu vou chegar cedo lá Passar meio dia, agora são 11h36 Então vocês já sabem, um dos malefícios da moto é esse Quando você quer ser lento você não consegue <risos> Você quer ir devagar, mas não consegue, cara. Cavalinho aí, pouco O lado ruim da moto. Você quer ser devagar no trânsito, mas não consegue. É ágil demais. Tô ocupando o espaço de um carro aqui, mas mesmo assim, cara. Graças a Deus não fechou. <risos> Nunca achei que ia dizer isso.